Essa vai ser a melhor forma de dizer que o estado não faz nada que é de graça para você só foi. A forma Bom de dia. Falar Seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No expresso de hoje, Guedes quer congelar salários de servidores. Escrito por Sedutor Austríaco e narrado por Roqueiro Libertário. O alquimista mais poderoso da República das Bananas, o ministro Paulo Guedes, encantou-se em arrumar confusão com o Leviatã, também conhecido como Estado. Dessa vez, o tentáculo atormentado foi o funcionalismo público. Primeiro, em reunião com os outros alquimistas no Fórum Econômico Mundial, defendeu o congelamento de salários do setor público. Logo em seguida, durante sua palestra na Fundação Getúlio Vargas, afirmou que o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, referindo-se a trabalhadores do setor privado e público, respectivamente. O funcionário teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. Agora, durante uma videoconferência com os parasitas do Den, voltou a defender o congelamento dos salários deste setor. Com todas as declarações anteriores, a última parece ter ofendido os personagens do conto de fadas estatal. Antes de mais nada, como defendido pelo parasita Ivan Valente, do pessoal, quem deve pagar a conta da crise são os ricos, o que faz todo sentido lógico, isto é, ao roubar pessoas que possuem um grande patrimônio e ferramentas para fugir, o Leviatã não estaria dando incentivos para que eles fossem embora, além disso, ricos de outros países ficariam tentados pela possibilidade de serem espoliados e investiriam pesadamente na República das Bananas, reduzindo assim a pobreza local, não é mesmo? Aparentemente, Parasita Ivan, que apenas em janeiro e fevereiro deste ano gastou mais de 200 mil reais com verbo de gabinete e ganhou quase 34 mil de salário, parece ter acabado de inventar a fórmula de como fazer os pobres prosperarem. Agora, como destaca a representante da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, não pode haver reajuste do salário de servidores e deve-se exigir um empréstimo compulsório para toda a sociedade. De forma mais clara, para ela, a saída para problemas financeiros formula-se em duas partes. Inicialmente, um grupo de pessoas precisa pagar por serviços que elas não querem e, logo depois, é necessário forçar outro grupo a emprestar seu dinheiro sem garantias de pagamento futuro, o que, de acordo com os princípios da Escola de Fadas de Economia, funciona perfeitamente. Por outro lado, é óbvio que existem servidores públicos interessados em fazer um bom trabalho, e passar em concursos estatais de forma honesta requer horas de estudo e uma capacidade intelectual acima da média. Contudo, isso não muda o fato de que a estrutura em que esses servidores estão inseridos é uma aberração ética e econômica. Direitos positivados, como estabilidade de carreira e salários fixos, podem até ser rabiscados em papéis higiênicos estatais, também chamados de leis, mas não tem o poder de alterar a realidade. O mercado é dinâmico e os preços são definidos por dois agentes, o comprador e o vendedor. Além disso, obrigar pessoas a pagarem por serviços que elas não querem é equivalente a ter propriedade sobre elas, o que, ao final das contas, é o mesmo que escravidão. Por fim, se você não está em um conto de fadas e repudia qualquer forma de escravidão, terá de aprender a vender e comprar produtos ou serviços no livre mercado.